pessoal tudo bem estamos de volta aqui com o vídeo agora eu vou continuar com a parte 2 de 3 nós vamos chegar aqui na onda vamos tentar chegar até a onda 1000 vamos lá pessoal estamos aqui na onda 302 e dessa vez nós vamos chegar até a onda esse aqui é o meu layout inicial, com ele a gente consegue chegar até a onda 700 mais ou menos. Aí depois eu vou mudar duas torres, por enquanto a gente vai só melhorando. inscrito no canal, já se inscreve, já deixa um joinha também, não custa nada para vocês e ajuda muito a gente. Deixa um comentário também, se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, de algum outro jogo que vocês gostam também vocês coloquem aí que a gente posta para vocês. nível máximo das torres que a gente consegue chegar no nível 10 chegou lá não tem mais o que fazer no jogo daí é só acompanhar juntando dinheiro dá para tomar uma torre um pouco mais forte mas não tem muita opção também vocês estão vendo aqui né, que com esse layout e as torres no nível que a gente está elas não estão no máximo mas já estão próximas do máximo então do jeito que o inimigo chega eles já vão sendo abatido pelas nossas torres você vê que é um chefinho eu não chegou nem na metade do do layout Aqui a nossa explosão já está quase pegando em todo o território, o perímetro da, da pista. Acho que eu já vou melhorar ele para o nível 10 para ele começar a travar os inimigos lá no comecinho, Lá já começa a congelar eles, Atordoados. los ela no tamanho do nível máximo, aí você vê, consegue ver que ela já começa a atordoar os inimigos na hora que eles aparecem Vou melhorar um pouco o nível dos snipers, eles são uma, uma boa defesa, eles tinham bastante de vida Pode ver que o dano dele no nível 6 é de 160 e 91 A gente vai melhorando aos poucos, eu vou deixar eles no nível 8, Aí você vê que no nível 8 ele já tira 273 de vida é um dano considerável pessoal tem uma missão aqui para cumprir eu preciso vender torre para chegar até o valor de 7 mil uma melhorada nessa daqui ela ela ultrapassou muito o valor então para não perder muito dinheiro, eu vou aqui 7.200. Vou esperar um pouquinho, eu vou vender essa torre. Essa de canhão. E eu já atualizo ela. Ela leva para o nível 8 9. De uma vez. estamos chegando no chefão eu vou deixar passar o chefão primeiro para depois a gente vender essa torre o chefão e a próxima onda é essa onda aqui Vamos ver acho que vai dar conta dele não vai precisar fazer melhorar nada por enquanto Bom, deixa eu vender ela atingir o objetivo já deixa eu voltar esse daqui no nível que estava e já foi até além já mandei para Nível Dez uma vez, missão diária cumprida. E agora eu vou continuar no na o objetivo de melhorar as outras torres. Sim. Lembrando que esse canal aqui é um canal novo. Gamerista dos Sonhadores. A gente vai postar aqui vários vídeos de vários jogos. Se vocês tiverem alguma sugestão ou algum pedido, coloca nos comentários que a gente traz. Flash Royale, Lord Mobiles, Sonic, Subway Surf, mais fases de infinitódia essa daqui é a primeira fase, mas se vocês gostarem, quiser, a gente pode postar da segunda fase, terceira fase. Como eu falei para vocês pessoal, nós vamos chegar tentar chegar na onda mil, né? Que aqui o máximo que eu cheguei nessa primeira fase aqui foi na na onda 837. Nós estamos montando esse layout aqui para ver se consegue chegar na onda mil Nós estamos aqui na onda 428. Até o presente momento não passou nenhum inimigo. Começamos com 150 de vida e estamos até agora. Como vocês estão vendo, até o momento a nossa estratégia está funcionando. Até agora não passou nenhum inimigo. Mas a gente precisa melhorar as nossas torres. Porque daqui a pouco eles começam a passar numa cacetada só. problema esses inimigos da luz aqui são terríveis melhorando nossas teslas que elas ajudam bastante você vê que elas mandam um raio uma onda de dano e pega desde o início seguindo aqui, melhorando a Tesla, depois ter que melhorar também o veneno, apesar que o veneno mais para frente eu vou tirar ele Aqui vocês podem ver que a medida que o inimigo vem entrando na pista, ele já vai sendo atacado pelas armas. Boa parte deles é eliminado logo no início da, da pista. Então realmente até esse momento a nossa estratégia está funcionando. Isso aí, pessoal não se esquece de dar deixar um joinha deixa um comentário também para falar se vocês estão gostando do vídeo Vamos melhorar um pouco o nosso míssil, que ele está ficando para trás. Enquanto os outros já estão próximo do máximo, ele está no nível 5, 6. Então deixa eu igualar ele perto dos, dos outros, para a gente poder andar meio igual, andar junto. Deixando nível 7, pelo menos ele já fica mais próximo dos outros. E o Miss é uma torre boa também. Os mísseis para o nível 7 só o tamanho deles que eu não vou mexer por enquanto porque tá bom aqui já tá cobrindo ó. nós chegamos aqui no chefe de 500 Vamos ver isso deu conta até aqui a gente está indo bem na nossa estratégia pessoal aqui, vocês já percebem que já estão querendo passar os inimigos o tiro múltiplo e a luz são dois inimigos que dão muita dor de cabeça quando você vê eles já passaram a luz é resistente vem bastante eu tiro o múltiplo ele é muito rápido Chegar no máximo, como eu falei, não vou melhorar o tamanho de, do alcance, porque nesse momento é desnecessário. Não só nesse momento, como no, no jogo inteiro, né? Porque já está cobrindo toda a pista. E agora é bobagem ficar gastando dinheiro atual. Se tiver tudo no nível 10, a gente pode aumentar o tamanho só para, como diria o pessoal, rasgar dinheiro. Tá sobrando. Mas por enquanto não. aqui na onda 534, eu prometi que hoje a gente ia até a onda 600 isso vocês podem ver que as nossas teslas já estão tudo no nível máximo, exceto o tamanho. Mas como vocês podem ver, ela está cobrindo toda a pista, então é desnecessário gastar dinheiro com isso. Então vamos gastar o dinheiro por enquanto com o que mais importa. pessoal eu falei que ia gravar em três partes mas eu acho que eu vou ter que gravar em quatro partes vai ficar muito comprido a última parte com 400 ondas então eu vou fazer uma com 200 ondas e outro com mais 200 então vai ficar 300 na primeira parte 300 na segunda Aí, depois 200 e 200 essa daqui a gente está na onda 556, daqui a pouco já chega na onda 600 Não se esqueça pessoal de deixar um comentário aí, deixar o um joinha também para ajudar o canal. Nos incentivando aí a, a continuar a postar vídeos de jogos para vocês. vocês podem ver que estamos na onda 584 e até o momento não passou nenhum inimigo você que acompanhou a primeira parte você que não acompanhou vai lá assiste já deixa um joinha também para ajudar a gente é a nossa estratégia 589 falta 11 ondas para o nosso objetivo dessa desse jogo desse vídeo aqui 10 9 8 vocês estão vendo também que a gente vai melhorando as torres Junto com o jogo. 597, vocês viram que nossas nosso canhão, nossa tesla, já está no nível máximo de poder, só o tamanho dela, o alcance que eu não, não levei no máximo porque já está pegando toda a arena. Chegamos na onda de 600, tá aqui o chefe da onda de 600 como vocês viram, ele não chegou nem na metade da arena. E com isso, pessoal, já deixa o seu like, deixa um comentário no vídeo aí também. Que em breve virá a terceira parte. Provavelmente amanhã já vamos estar postando também a terceira parte desse. Para a gente do nosso, atingir o nosso objetivo de chegar na onda 1000. É isso aí, pessoal. Tchau e até a próxima.